Tempo e em volta a todo este processo de tratamento já envolveu variadíssimos comentários, notícias verdadeiras, notícias falsas, e infelizmente hoje mesmo foi então confirmada por amigos e familiares, não é? A partida deste, que é um grande cantor, que é acarinhado por muitos angolanos e não sou, aquele que tem o título como o Estado-Maior do Puduro muito por conta daquilo que é a sua energia, a sua entrega no estilo Kuduro. E eu tenho a plena certeza que este título nunca lhe será retirado. É verdade, na grelha estava a lutar com esta situação de saúde, esteve em Portugal recentemente, onde também teve alguma assistência médica e depois regressou ao país, mas infelizmente era uma situação muito, mas muito sensível. E infelizmente hoje viemos a culminar com esta notícia extremamente difícil de dar, extremamente difícil de ser recebida também. Que infelizmente na grelha não conseguiu é, é, é, aguentar por mais tempo e acabou por falecer. É, ainda há muita informação a ser é, desenvolvida, claramente. Nos próximos dias ou nas próximas horas poderemos ter com alguma exatidão mais informação sobre isso mesmo. Mas o que é certo, infelizmente, é real. Na grelha, infelizmente, acaba de falar.